No Mãos à Obra desta semana, eu quero muito, muito, muito fazer uma espécie de mercearia. Ok. Eu vou explicar. Está a ver aqueles louceiros... Uma cozinha contemporânea com pormenores campestres. Sim. Então, normalmente há sempre aquelas peças giras e improvisadas de pôr tipo um louceiro no meio da cozinha. Eu queria muito fazer isto, só que eu não tenho espaço. Não tenho fisicamente espaço. Então pensei, não, vou é fazer uma coisa gira que é uma espécie de um louceiro suspenso. É quase uma mini mercearia, vou chamar um bocadinho assim. Vai gostar no final, gosta sempre. Eu fui ao Merlin e fui buscar umas pecinhas de madeira. Fui buscar umas costas, umas laterais, uns topos e vamos fazer uma espécie de uma caixa. Imagina, o fundo, a, a parte de cima, a parte de laterais. Depois pomos umas prateleirinhas, que é onde vamos pôr o pote da massa, o pote do arroz e o pote das coisas. E depois ainda vamos rematar com... Dê-me aí aquele verão, que está aí, não Com estes varõezinhos pretos, está a ver? Vai ficar... Para me, parar, me né? para me parar, tipo um travamento. No meio disto tudo, ainda juntei aqui um bocadinho mais, e vou aproveitar e pôr um papel de parede que imita tipo palhinha para ficar mesmo com um ar rústico na parte do fundo da mercearia. Depois disto tudo, o que é que é preciso fazer? Ir ao Roi Merlin e mandar cortar exatamente as tábuas à medida. encontrar o contrapalcado marítimo, que foi aquilo que a Rita já fez. Eu depois quer que fique bonito à vista, não é? que fique madeirazinha à vista. E a seguir, vamos tratar do papel de parede, que a Rita falou em relação hum. ao papel de parede. E que vamos, eu trouxe aqui. Vamos forrar e tudo o papel um de parede. Faz de palhinha. Vamos forrar a parte, o fundo só. Ótimo. Só o fundo é que fica forrado o papel. De seguida, o que é que nós vamos fazer? Bem, o que vamos fazer é unir estas peças todas. E nós vamos unir como o quê? Como parafusos. Vamos aproveitar as costas. Vamos pôr os parafusos para que não se veja de frente. E lateralmente exatamente a mesma coisa e quem está de frente não vê parafusos nenhum. Não é isso que você quer? Lindo! Pronto, mãos à obra! Mãos à obra. obra! Bem, o parafuso tem que ser comprido, que neste caso vamos usar estes 70 para quê? Para apanhar o máximo possível da lateral, para suster toda a estrutura. Bom, já não falta tudo, vamos ao topo e depois vamos lá à base. Bora. Agora eu vou aplicar as parteleiras e vou fazer nas costas do, do móvel. Rita, quantas é, qual é parteleiras são? São três. Três? Então vamos fazer como? Então uma ao meio e depois meio do meio. Ah, vamos pôr uma ao meio do meio e uma ao meio. <risos> Quanto <risos> é que é, que é, que é, que <risos> então, aqui, é 75? Ah, Aí. Rita, é isto que você quer? É isto mesmo. <risos> A Rita foi ao Juan Merlin e trouxe um, uns varões de cortinados. E trouxe estes esportes. O que é que vamos fazer? Vamos aplicar os esportes, cortar o varão à medida e está feito. <risos>